Mas é possível, desde que tenha disciplina e planejamento bem à risca. Se esse é o teu sonho empreender, eu vou te ajudar eu vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar desde onde conseguir recurso financeiro passando pela forma correta de anunciar, precificar os seus produtos e até a parte final de localização da sua loja física e também eu vou te ajudar na escolha da melhor plataforma para sua loja virtual. Se é isso que você tá precisando então clique aqui no link porque eu tô te esperando como meu aluno do curso como empreender o link está aqui embaixo aí você vai ser direcionado para o site para você entender o que é esse curso, né? quais são os módulos desse curso para você ser o meu aluno além de vários bônus que você vai ter você vai ter um ano de consultoria gratuita comigo é isso mesmo um ano de mentoria através do meu grupo exclusivo do telegram, espero você tá?